Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Mais uma aula do nosso curso de Arduino básico com TinkerCAD Circuits Hoje na nossa aula 18 nós vamos finalizar aí a explicação do funcionamento do teclado Com um exemplo bem interessante Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso circuito né? Então esse circuito aqui é muito parecido com o que eu já mostrei na aula passada Com uma pequena diferença Tá vendo aqui, ó. Eu estou usando apenas três é, elementos aqui, três um, linhas de dados aqui do nosso é, teclado matricial. Então, eu vou utilizar apenas aqui, ó, três colunas dele, essas três primeiras colunas, e as quatro linhas. Então, eu vou usar só a parte numérica aqui e mais o asterisco e o caractere cerquilho, hashtag. Ok? Então, eu estou utilizando aqui apenas três portas aqui para conectar e eu vou fazer algumas coisinhas diferentes no nosso é, código. Qual é o objetivo dessa aula? Mostrar para vocês como que eu faço para utilizar o teclado como dispositivo de entrada e eu vou digitar aqui no teclado um ângulo para colocar o meu servo nesse ângulo. Ah, um ângulo exato. Em vez de usar o potenciômetro que o ângulo é meio aproximado, né? Que eu vou colocar o um ângulo digitado no teclado. Eu vou usar... A cerquilha, o hashtag, como o enter E o asterisco como o backspace Para retroceder e apagar, caso eu queira Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Deixa eu mostrar então o código tá? Então aqui no meu código Eu tenho as coisas já conhecidas né? é, Em relação à aula passada A novidade é que eu incluí a biblioteca servo.h Então eu inicializo o meu display de que está líquido tá? Inicializo, né? Crio aqui a minha variável meu servomotor do tipo servo e aqui eu inicializo a minha matriz, né, o meu teclado matricial. Só que eu coloquei aqui quatro linhas e três colunas. Estão tá observando? Então aqui a minha matriz, ela fica um pouco diferente. Então eu uso aqui para facilitar. Então quando eu inicializo aqui os pinos linhas, são as quatro linhas que eu já tinha na aula passada. Nos pinos colunas aqui, como eu tenho apenas três colunas são utilizadas, né, os pinos 10, 9 e 8 são suficientes. Eu inicializo o meu teclado, que agora ele tem quatro linhas e três colunas. E aqui eu tenho minha coluna LCD, que é onde eu vou escrever, né, começando com zero. E essa posição é a posição que eu vou colocar o servo depois que eu der os, o hashtag e a cerquilha, né? como enter e eu vou guardar essa string né, aqui né, esse ângulo digitado numa uma variável do tipo string que também é uma novidade né? a variável chama string digitado e ela começa com nenhum caractere dentro dela eu criei aqui uma função atualiza display que vai ser executada quando eu precisar atualizar o ângulo do meu servo né, no meu display lcd então eu usei aqui a função clear Set cursor para posicionar ele na segunda linha, né? Linha coluna 0 da linha 1. Um. Eu escrevo o valor em graus daquela variável posição e escrevo daí o texto graus. Então, eu zero aqui a variável coluna LCD e reposiciono para poder escrever aí o meu próximo ângulo. A variável setup, né, a função setup já é conhecida nossa, Estou usando o monitor serial apenas para debug. Eu Associo o meu servo motor no pino 6. Inicializo o meu display. seto ele na posição 00, né? e daí tem uma função atualiza display que coloca lá para iniciar o meu é, servo motor na posição 0, escrevendo 0 graus ali no display. OK? Vamos ver isso funcionando então? Então, pessoal, iniciando aqui a minha simulação. Eu vou ter meu zero graus aqui no meu display LCD, né? Daí a hora que eu digito um ângulo aqui no meu teclado, ele vai colocar esse valor lá. Então vamos colocar aqui 90 graus. 9, 0, seguido do cerquilho. Ah, Ó, escreveu aqui 90 graus e movimentou o servos. Conseguiram ver? Vou colocar de novo aqui 0 graus, cerquilho. Vendo o service mexendo? Vou colocar agora 180 graus. ó, oh, Foi para 180. Vou colocar um valor errado aqui, por exemplo. 999. Opa! Não deu. Eu posso voltar aqui com o um asterisco. né? observando ali que ele volta os caracteres. E daí eu escrevo aqui o meu ângulo correto. 80. E foi lá para o 90 graus. Vamos ver então como que eu consegui fazer isso com o código. Então, vou mostrar novamente aqui o código. Tá? Então, vamos aqui para a nossa função void loop. O que a função void loop faz? Primeiro ela pega o caractere do meu teclado, meu teclado.getKey. Tá? Em seguida ele testa se o caractere digitado ele é um caractere numérico. 0, 1, um. como que ela faz isso? Ela faz um if composto aqui. Essa parte aqui, eu não tinha falado ainda, é um teste de OU, OU lógico. Então, se a tecla for igual a caractere 0, ou caractere 1, um, né? ou 2, ou 3, ou 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, está vendo que eu coloquei tudo isso aqui entre um e outro parênteses, são todos os testes, né? utilizando esse OU lógico. Então, se qualquer um desses caracteres aqui tiver sido digitado, aí ele entra aqui. Ele coloca esse caractere no final da string digitada, tá vendo? Esse mais igual é um operador de string que permite colocar um caractere no final de uma string. E daí aqui ele só mostra no monitor serial, né? Ou melhor, ele mostra no display a tecla, aumenta o cursor, né? Passa a coluna para um para frente. E daí aqui ele mostra no monitor serial. A string digitada até então Queria mostrar uma coisa para vocês aqui Estão tá vendo que esse if aqui ficou meio comprido né? Três linhas, etc e tal Nove caracteres sendo testados Tem um jeito um pouquinho mais econômico De fazer isso que eu coloquei aqui embaixo vou colocar isso aqui em comentário E vou descomentar isso aqui Eu fiz o teste inverso Eu verifiquei Se a tecla não for o asterisco E, tá vendo aqui 2E comercial é o elógico e a tecla não for cerquilha, então quer dizer que ela é uma desses caracteres aqui, né? Meu teclado ele tem apenas números e essas duas teclas. Só que daí não deu certo, eu tive que fazer um outro teste aqui que é se a tecla for diferente de no key. O que é esse no key? É uma constante que diz que na verdade nenhuma tecla foi digitada, porque esse loop ele está executando constantemente, né? Então, se eu fizesse isso aqui sem por no key, ele ia colocar lixo aqui, na verdade, no meu é na minha string. Por quê? Porque essa tecla no key indica, é né, um código que indica que não foi digitada nenhuma tecla naquela, naquela rodada do loop. Ok, pessoal? Bem, eu tenho esse if aqui, então, aí eu tenho else. Né? Então, se não for digitada né, uma tecla numérica, então só pode ter sido digitado ou o asterisco ou o ser Então, aqui eu tenho um if para o tratamento do asterisco, que é o meu backspace né? então primeiro eu vejo se tem alguma coisa digitada, né? se a coluna lcd está maior que zero se tiver eu volto 1 um na coluna lcd escrevo aqui um underscore né? só para sobrescrever o número que estava ali e daí eu removo esse último caractere, esse último número da minha string digitada tá vendo? Eu removo na posição coluna lcd e daí eu Reposiciono o cursor para que o próximo caractere né, sobrescreva esse último que foi removido. Esse aqui é o backspace. E daí aqui eu tenho o caso final, que é a tecla cerquilha, ou hashtag. Né? Essa tecla para mim é o enter. Quando essa tecla é digitada, eu pego o valor que está em string digitada, né, que é uma sequência de caracteres, né, e converto ele num número inteiro e coloco na variável posição. Certo, a pessoa pode ter digitado um número que não é válido para mim Aqui só né, ângulos possíveis do meu servo motor é de 0 a 180 Então, eu verifico aqui se a posição for maior que 180 Eu limito ela a 180 Zero a digitada Coloco uma informação aqui no monitor serial, só para debug Escrevo né? aqui a saída do servo e o ângulo digitado Atualizo o display E daí aqui, faço o meu servomotor.write posição Então... Toda vez aqui eu vou atualizando a posição do meu motor e daí eu espero um tempinho, né? Que eu coloquei 250 milissegundos para repetir o loop e pegar o próximo caractere e assim por diante. Ok, pessoal? Então eu executar isso daqui, né, eu for lá e digitar caracteres aqui no meu, no meu teclado matricial. Ah, vou estar aqui, 120 graus. Ah, apareceu aqui 120, pequenininho. E aqui no monitor serial, ah, deixa eu dar um zoom aqui. No monitor serial foi escrito 1, 12, 120. Que é os strings. Se eu colocar um asterisco, o ah, que, que vai acontecer? Vou colocar um 5 no lugar, está vendo? Apagou o último caractere e substituiu pelo 5. Na hora que eu dou o cerquilha, ele... Faz o meu servomotor se mexer. Vou colocar aqui 90 graus. Terquilha. Ó, 90. Zero graus. cerquilha Zero. Tá ok, pessoal? Espero, então, ter é, conseguido trazer alguns conceitos novos para vocês. Essa foi a nossa última aula de teclado matricial. Obrigado pela atenção. Até a próxima.